somente aí boa tarde, né, para explicar que eu estou cumprindo essa missão é, em duas etapas e houve a primeira etapa de uma abertura da embaixada formal, né, e a embaixada já está aberta, mas é claro que nós estamos é, empreendendo lá uma remontagem completa, não é? é? Completa não, porque nós tínhamos imóveis, mas é preciso reaparelhá-los e, e, e, e colocar em marcha os serviços. Né? Os equipamentos estão empacotados, estão sendo desempacotados, né? essas coisas logísticas, minha presença por causa disso é, em Caracas é uma presença, sobretudo, predominantemente administrativa. Né? E aqui fazendo todo tipo de contato para fazermos um levantamento realmente de dos passos. Ah, que vão sendo vão sendo adotados, né, e continuam sendo adotados pela equipe que ficou, porque é, nós temos uma equipe de diplomatas lá, de pessoas que são é, é, bem experimentados na função de é, abrir postos, né. Claro que uma reabertura é um trabalho um pouco diferente, né, não acontece todo dia, mas é bem semelhante, é diferente, mas guarda similitudes, né então estamos, é, como eu disse, assim aprendendo sobre a marcha, né, como se diz em espanhol, vamos vendo lá, fazendo levantamentos tudo que é necessário, mas enfim não se vê grandes dificuldades a não ser assim é, re, reimplantar o ritmo, né? Reimplantar o ritmo, trazer funcionários do Brasil é, e realmente sentindo e a embaixada, e posteriormente, posteriormente o consulado, retomaram o, o, os seus ritmos de trabalho naturais. Né? O, consulado, o consulado será aberto um pouco adiante, provavelmente, consulado geral, né? porque nesse primeiro momento é estimável melhor que o serviço consular esteja funcionando dentro da embaixada mas é muito importante a presença de um é, serviço consular, a, a reabertura do serviço consular, porque mesmo nos é, governos é, Lula anteriores, governos do início do século, né, governos de, é, do PT em geral, a, o atendimento à comunidade brasileira foi um dos pontos é, mais importantes. Né? Então, é, essa ideia é de retomar, esse atendimento como uma das prioridades do Serviço Exterior Brasileiro. É claro que isso nunca deixou de acontecer, a comunidade sempre foi atendida, mas colocar realmente é, a comunidade brasileira como como uma prioridade da embaixada e, e fazer a reabertura do consulado assim que for possível. Mas eu fico à disposição. né É o que me ocorre, assim, como abertura. Do, não é, vamos dizer, é um trabalho, como eu disse, muito mais administrativo. né Claro que é o gesto da abertura do mercado é muito importante. Né? A expectativa pelo Brasil é enorme em todos os setores da é, vamos dizer da, da, da sociedade, do governo, do, do empresariado, né? Como o Brasil é um país ali de, de mais de 2 mil quilômetros de fronteira né? e com uma história comum partilhada que sempre foi muito dinamizadora da vida econômica, aliás, em, em duas mãos, né? Era uma simbiose de países de fronteira que, que, que, que tinham um nível de, de integração muito interessante, como nós temos com todos os países da América do Sul. Né? Embaixador, tudo bem? Eduardo Guiroto, da coluna do Guilherme Amado, lá no Metrópolis. É, eu queria entender melhor por que, que o serviço consular precisa ficar nesse primeiro momento dentro da embaixada. É, qual que é o, a, o raciocínio que vocês fizeram ali avaliando o tamanho da demanda que imagine que, claro. que exista, né? É isso, isso, isso, está em processo de levantamento é, a, a estimativa de demanda nesse momento permite é, calcular que é possível colocar na embaixada provisoriamente, não é o ideal porque é um sexto andar de um edifício com entrada é, ali é, de portaria essas coisas né? O, o, o consulado precisa de ac acesso, principalmente um consulado com, com muita presença brasileira. Né? Mas é que esses imóveis estão lá à disposição, né? tanto a residência do embaixador quanto a, a, a sede da embaixada, a chancelaria. Né? Então, nesse momento, para fazer funcionar mais rápido, é melhor no setor consular e até para ir, pouco a pouco, tomando risco, como eu disse, né? trazendo os, os funcionários que são capacitados a a emitir documento, a toda a rotina consular. Perdão? Não, não existe, porque foi devolvido. É, ele não está disponível. Nós, inclusive, visitamos o antigo imóvel, que é muito bom, né? e está sendo estudado como vai ser a, reab a reabertura do consulado. né? Está tranquilo. É que eu tenho uma série de dúvidas também. Luana Karen, da TV Brasil e da Voz do Brasil. Tudo bem, embaixador? O senhor Sim. falou que a embaixada está aberta já formalmente, mas está oficialmente aberta? Vai ter uma inauguração? É, como é que está funcionando, tá funcionando de fato? Eu posso dizer para que a embaixada já está aberta e funcionando? É, vocês estão mantendo contatos, obviamente, com o governo venezuelano, re, re, venezuelano recebendo apoio para esse processo de estruturação mesmo da embaixada? Ou, ou não é feito... Conversas nesse nível, né? É, se tem números, talvez a assessoria depois possa me ajudar. Quantos brasileiros estão lá, na, moram na Venezuela, vivem na Venezuela e precisariam, possivelmente, desse serviço consular? E dados da relação comercial se tem atualizados também. A assessoria talvez possa me ajudar depois. É, vamos ver se eu lembro de tudo, né? Mas realmente a gente calcula que uns 20 a 25 mil brasileiros estão presentes na Venezuela, são cidadãos que têm um elo qualquer em geral né? seja de trabalho, seja de família, é de presença na Venezuela, muitos na faixa mais próxima ao Brasil, claro e mais alguns também nos, em Caracas né porque a vida continuou para eles né sem a presença da, dos postos brasileiros né Então há uma expectativa muito grande deles também né? da reabertura. E tudo vai ser feito na maior velocidade possível, da forma mais econômica possível também. Né? Porque toda a ideia é que seja uma coisa objetiva e, e feita com parcimônia, como é natural. Né? Então, o, o trabalho é esse. Agora, é, a, estamos estudando né, se vamos reabrir na nova sede ou não. Essa é a questão. É, a estimativa que, que, que permite que seja feita na embaixada a, o atendimento consular, na minha opinião, ela, ela vai ser revista com o tempo, porque a verdade é que as pessoas não procuram o serviço porque não havia oferta. né? Então, havendo a oferta, vão reaparecer os brasileiros, as famílias, as pessoas, tudo, todas as carências que houve nessa, nesse, nesse momento né? de, de fechamento vão aparecer. Isso não há dúvida. Então, nós vamos é, sempre colocar o serviço na dimensão que foi necessária. né? que porque... Ah, não, não está funcionando plenamente. Isso seria impossível nesse momento, porque não tinha é, é, estrutura para isso. Está funcionando formalmente, como eu disse. né? E, e eu estive, por exemplo, com a chefe de protocolo. A, a, a, a abertura do, das pessoas do governo é total para ajudar a, a recolocação da embaixada, que fez muita falta. né? Foi muito sentido a falta da, da presença brasileira é, na Venezuela, em Caracas, né? Então nós estamos trabalhando aí nessa linha, mas eu diria que cada dia funciona mais, né? Isso vai. Essa é uma pergunta que eu não estava preparado para responder, não, Porque não se pensou nisso até o momento, mas é, me parece uma boa ideia, né? As pessoas. A gente Lula vai? Não. Mais uma boa ideia, excelente ideia. Mas assim não não está previsto, em princípio, né? É, uma, é, uma, é um funcionamento natural, é a retomada da presença que talvez nunca devesse ter sido interrompida. Boa tarde, embaixador Eduardo Davis, da Agência de é, Imagino que o senhor manteve contatos com o governo venezuelano, contatos até que foram enfim, um pouco além da, da própria reinstalação da embaixada. Né? É, então, se pudesse comentar como é que foram esses contatos já mais políticos e segundo a residência da embaixada continua no bairro de La Castellana, me imagino em que situação encontraram um prédio que ou os prédios, enfim, que ficaram fechados durante mais de três anos né acho que foi isso três anos é, obrigado bom, então vamos é, começando do princípio Não, começando do final o prédio foi encontrado em perfeito estado, estado né? tanto a residência quanto a chancelaria, mas não está operacional porque tem depósito de arquivos, né? a, a, a nossa residência. E a nossa chancelaria, contudo, é realmente empacotado também. Né? E tudo está sendo recolocado em marcha, tudo está sendo refeito nesse sentido. E, mas os dois edifícios foram mantidos, os dois imóveis foram mantidos por uma empresa né? é, contratada para conservação. Então essa parte é, é que nos favorece, porque é ter ali um, um início já preparado, que às vezes na abertura de postos é a parte mais difícil, né? encontrar locais de, de funcionamento. Mas essa, essa dificuldade haverá por, para o consulado definitivo. né? Se a, se a, def, se a intenção for realmente abrir um consulado-geral separado da embaixada, porque isso é uma coisa em aberto. Nós vamos estimar essa demanda, estimar o que acontece, né? e aí vamos ver é, a necessidade real e, e a estimativa real. Quanto a contatos políticos, o que eu posso dizer é que, chegando lá, eu fui recebido pelo vice-ministro, que trata especificamente de é, América Latina, Américas, e da forma mais aberta possível, né? com toda a, revelando essa expectativa a qual eu me referi, né? que é a, a, a chegada do Brasil e a perspectiva de realização de planos conjuntos. Né? Isso eu acho que é um, um sentimento partilhado pelos dois países. Essa é a questão, vamos ver... É, em que trabalhar, em que linha trabalhar. O que eu vejo mais imediatamente é a reativação de um comércio muito intenso que, que, que acontecia é, nessa, nesse período anterior, né? onde o, o Brasil era um grande fornecedor, mas não só de matéria-prima, não só de produtos agrícolas, mas o que era interessante nesse comércio, que vai voltar a ser, é que havia um, um, um percentual muito alto de produtos industriais, que é uma exportação de, de alto valor agregado. Então é um comércio que interessa muito e cria muita expectativa dentro do Brasil e é uma das nossas prioridades lá. Agora eu só fiquei, só estive uma semana, ou menos de dez dias. Então, não, a minha, como eu disse, minha agenda não foi política, minha agenda foi realmente olhar o que precisa ser feito para que a embaixada funcione cada vez mais, como nós colocamos aqui. É, então, por exemplo, o contato, mas todo contato acaba tendo a perspectiva de como reativar o relacionamento. Até o contato lá no protocolo local também andou por essa linha, porque tudo há uma... Essa, essa expectativa, de parte a parte, na verdade. E queria acrescentar mais uma coisa. É, o, acho que posso estar enganado que antes de 2019 eram, era o consulado general em Caracas e outros cinco no interior do país. Na verdade, Por enquanto só abrem o general, né? é? Eu... Não, não, não diria que eu recomendei, mas eu fui da opinião e eu expus essa, essa opinião. São três consulados, dois vice-consulados e um consulado, simples, como nós chamamos. É, eu, eu sou de opinião que deve ser reaberto o mais rápido possível também, mas aí é questão logística. É preciso ver como fazer isso. E, e a gente volta ao mesmo ponto, é preciso estimar a demanda real é, lá na, na, no, no local, e ver se realmente é, é, é útil, é, é necessário e é viável. Né? Bom, viável será, mas. a é, Ayacucho, Santa Helena do Airem e da Guaiana. Embaixador Marcelo Resto do Inforrel, é... três pontos. Essa missão que o senhor foi, né? Isso significa, por parte do atual governo, o reconhecimento de que a Venezuela é uma democracia plena, portanto, o Brasil deve retomar essa relação. Segundo ponto, dá para pensar que também a questão do Mercosul, do qual a Venezuela está suspensa, também entra nessa agenda de trabalho bilateral, ou seja, a Venezuela conta com o Brasil para derrubar essa suspensão. E o terceiro ponto, já existem nomes, por exemplo, provável embaixador do Brasil ou os cônsules no Brasil, na Venezuela. E o último ponto, o senhor falou que a sua missão era uma missão de duas etapas. O senhor falou da primeira. Qual seria a segunda, por favor? Vou de novo começar pelo final. A segunda etapa é eu voltar para lá depois desse primeiro estágio ter sido completo e depois de todos os contatos feitos aqui, toda a avaliação aqui local, do que é necessário. É, eu voltar e assumir uma encarregatória de negócio que pode durar dois meses, três meses. Né? Essa é a ideia do, do senhor ministro. E quanto a, a, a quem será o embaixador, essa também é a ideia do senhor ministro, mas não sei qual é. Aí é preciso que ele, na verdade, não é o ministro, é o, é o senhor presidente da república que tem que tomar essa decisão e a minha missão realmente é me concentrar na abertura da embaixada e, e não e não propriamente fazer um trabalho nessa linha inclusive nessa linha é, de conceito né, de conceito político né? se se significa ah, o reconhecimento isso é uma pergunta que deve ser levada a, ao senhor ministro de estado é, na minha opinião opinião pessoal é uma retomada de diálogo com a sociedade venezuelana como um todo. Né? E, naturalmente, com o um governo que é muito receptivo à presença brasileira. É, agora, a nossa, a nossa motivação para essa... É, é, nem diria volta para essa continuidade é uma motivação de normalizar as relações. Essa é, esse esse é o conceito que vem na minha... É, na minha concepção, é, na minha memória, ó, na, minha, na minha agenda de trabalho, né? normalizar as relações em todos os, os quadrantes. É, aí a questão é, conceitual, eu, eu simplesmente vou obedecendo as, as, as ordens que nesse momento são ordens administrativas, né? reabrir a Embaixada do Brasil.